Fala, fala galerinha. É, é Eu sou Norberto, esse é mais um Elefante Literário. E hoje a gente veio responder aqui uma pergunta muito feita por vocês a nós, que é como vocês leem tanto? a gente viu dois vídeos, foi o de Léo e o de Ara, que a gente vai deixar aqui embaixo na descrição, que falavam mais ou menos um pouquinho sobre isso. Juntamente com isso, no nosso dia a dia, muitas pessoas fazem essa questão. Muitas. Mas não é tão agravante, elas acham... <risos> que a gente lê 24 horas por dia. Eu já tô aqui. É, tipo isso. E oh, aí Deus. elas ficam tipo, elas olham pra gente e perguntam que livro tu tá lendo? <risos> sempre! Elas acham que a gente tá sempre lendo e que a gente só tem que falar sobre livros, o um assunto de todas as rodinhas a livros. E, gente, vamos com calma, não é muito bem assim. Vamos explicar essa situação. Primeiro, pra que a gente possa responder, né, essa questão, a gente tem que fazer meio que um levantamento de alguns pontos que, na verdade, funcionam como dicas. E junto a ela, alguns pontos de organização para que essa questão da leitura possa funcionar Mas isso não quer dizer que a questão da leitura funcionar Não é a gente ler 20 <risos> livros no mês Porque a situação não é assim que acontece Inclusive vocês podem perceber que nos nossos últimos vídeos de leitura A gente raramente tá fazendo junto Ou está fazendo os dois no mesmo mês Porque às vezes eu não leio nenhum Aí nós lemos <risos> muitos E a gente costuma, né? Às vezes eu não leio nada, eu leio muitos E gente, é muito relativo isso A gente lê o que a gente consegue E o que a gente tá afim, O né? primeiro ponto que pode fazer Que pode ser um dos pontos que faz com que a gente leia mais algum mês ou outro, é organizar o tempo e estabelecer, na verdade, um tempo de leitura. Por exemplo, a gente tem uma hora antes de dormir, uma horinha quando acorda, uma hora na hora do almoço livre. Usa essa hora pra pegar um livro que você tá querendo ler, que você tá querendo adiantar a leitura, né? E bota pra frente e se dedica exclusivamente pra fazer isso, porque senão não vai dar certo. E uma hora, dependendo do livro, a gente lê o que? 50 páginas? 30? 20? Então essas 20 páginas são, às vezes, a diferença pra você ler ou não aquele livro naquela semana, naquele mês, e assim aumentar os pouquinhos. A sua, a sua quantidade de livros lidos. Pode ser pouco, assim, sei lá, 20 minutinhos, 30 minutinhos do dia, mas fácil falar do dia, que aí é você vai criando um ritmo e aí as leituras vão né, saindo dessa pilha gigante de livros I para Imensa, livro. essa pilha aqui atrás. <risos> <risos> Até porque também tem uma questão assim, comigo pelo menos acontece muito, eu tô lendo um livro massa, comecei hoje, o melhor livro da minha vida. Só que aí eu paro de ler hoje e amanhã eu não pego um livro. Quando ai, eu vou pegar ele depois de amanhã eu faço ah, esse livro nem é tão bom assim. Ai, tipo também. assim, você é quebra o ritmo quebra, da sua leitura completamente. Outra coisa muito importante é você começar a perceber se existe um padrão de gosto ali. Porque não adianta você pegar livro que seja de algum gênero que você não goste de ler. Porque isso, isso vai Aí a pessoa fica se martirizando Porque sabe, a leitura não vai pra frente aí você fica Caramba, não tô, não tô gostando Ah, mas vou me obrigar A pessoa é. fica desmotivada pra isso ler é a pior coisa E aí se você consegue encontrar gêneros que você gosta As coisas vão fluir muito facilmente Isso parece uma coisa óbvia Mas é importante que seja dito Porque tem muita gente que fica insistindo E é uma coisa que é muito prejudicada Com a galera que ainda tá na pilha da quantidade Tem que ler, tem que, que, é que ler, tem que ler, tem que ler Isso dificulta demais, minha gente Inclusive era é uma coisa que eu ia também comentar que a gente tá bem mais de boas, né, com relação a isso. Ah, a gente... <risos> com certeza. <risos> a gente era só, né, loucos pelo, pelas quantidades e a gente tá bem mais de boas. Eu tô conseguindo assistir de livros que eu não conseguia antigamente e tô me respeitando muito mais isso é um fato muito importante para que as coisas fluam mais. Sim, pois ler por obrigação não leva ninguém não é? a janto nenhum, né? Vamos prezar mais pela qualidade do que pela quantidade. Agora, uma coisa que tem tudo a ver com isso também é você parar de ler um livro e decidir que livro você vai ler em seguida. Se não for, como o Carol disse, um livro que você tem afinidade, que você já queira ler, que você sa saiba alguma coisa, talvez, ou que tenha alguma proximidade com aquele tema que lhe instigue a ler aquele livro, porque se você pegar um livro, por exemplo, ah, não tô nem afim de ler O Apanhador no Campo de Centeio que de fato eu não estou, mas tá na minha lista de leitura. Só que eu não vou pegar tão cedo, porque o tema não tá me agradando no momento. E eu não vou me forçar isso, porque não vai dar certo. Então vamos ser felizes. Então esse vídeo foi mais ou menos pra isso, pra deixar essa breve mensagem de que a vida não acontece assim, nós não vivemos pra ler. Quando acontece da gente ler muitos livros no mês, é uma questão esporádica. Vocês podem perceber aqui, olhando os vídeos do canal. Tem mês que a gente tá afim, tem mês que a gente não tá afim. Pode olhar as nossas redes sociais, que vocês vão descobrir que a gente é gente com a gente. Gente de verdade. E... Temos uma né? rede social, inclusive, Sem que cuidado. quando tá é minha gente, não tem sério, não tem quem faça, lei. Quando a pessoa não tá afim, não tem. Não tem fósforo porque não vai pra frente e, e pronto. É o flop que acontece. Deixa aqui nos comentários qual a sua relação com os livros, com as leituras. Qual o seu ritmo de leitura, se você tem algum horário estabelecido pra ler, se você tem algum padrão de leitura, ou algum objetivo ou pequenas metas. Deixa tudo aqui nos comentários vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha o vídeo pros seus amigos ficarem ligados como é que funciona esse esquema das leituras. Deixa o seu like e fica ligado em tudo que tá rolando por aqui. Valeu! Valeu! Inclusive, eu esqueci o que eu ia falar. Ai hum. oh, meu Deus, e agora? Tá gostando? Hum. Eu esqueci, esqueci totalmente. Dá, não sei o que eu ia falar. Mas dá pra cortar? Você parou? Acho que dá, né? Você dizer inclusive alguma coisa, não era? Foi. Então vamos pra frente e depois quando tu levanta eu